Eu vi aqui o que você achou da... Eu vi a, a exposição, a peça da balança, de columbia que se diz em espanhol. O que você achou de tudo isso? Eu, eu penso que o título Arqueologia da Autonomia pode levar muitas reflexões não? para qualquer lado. Reflexões teóricas, filosóficas, uhum. da vida diária. Uhum. Sei lá. Uhum. Então, você que sabe muito disso, o que achou é uhum. da, das peças, da exposição, do conceito mesmo assim, da, da autonomia e O que, que você uhum. achou? Para mim foi uma experiência muito interessante porque um, as pessoas podem falar de autonomia na vida diária também, uhum. mas nos espaços como por exemplo o espaço de arte ou Sim. um museu e é interessante que pessoas como crianças, meninos, venham para um museu e tenham um espaço para reflexionar sobre o que eles acham acerca da autonomia, não? O que significa autonomia para para mulheres, para meninos, para eh, adultos, o que significa autonomia? E eu acho que a exibição eh, foi um projeto, a arqueologia da autonomia foi um projeto pensado também para perguntar-se sobre a vida diária das pessoas, uhum. não porque a autonomia Sim. tem que ver com a liberdade que as pessoas têm para fazer algo, para pensar sobre algo. Então, não é como é, pensamos sempre que a autonomia tem relação somente com o corpo, não? com a corporalidade, mas tem que ver também com os espaços, com a ajuda que recebemos das pessoas, de outras pessoas da sociedade, da, do Estado. Não? Então, uh -huh. eu acho que esta exibição permite às pessoas um, reflexionar sobre conceitos que muitas vezes acreditamos como é, naturais, como, que estão aí sempre, não? E não res, reflexionamos sobre isso. E eu acho que para o museu, o laboratório Arte é muito importante pensar nisso. A reflexão sobre é isso que você fala, autonomia, é, desde o corpo, desde é, as coisas que se fazem dia a dia, hum. é, para o museu é um reto de todos os dias também, hum. é, trabalhar com, com a gente, com o público. É, desde conceitos, desde filosofia, desde arqueologia, hum. ideias e como tudo isso vai a, ao público, como hum. vai chegar, como eles vão entrar a, a, ao museu, ou espaço, vão dialogar com as peças, com a gente que está dentro, com é, o trabalho dos artistas, acho muito importante isso, então para o museu é o um trabalho de todos os dias. É, e acho que então este conceito da autonomia, assim como você fala, tem que ver com, é, com o que acontece dia a dia com qualquer uhum. pessoa, uhum. Com, com a gente e tudo. Uhum. Né? Uhum. Na, é, uhum. Tem que ver com as coisas é, da vida cotidiana, uhum. com as coisas é, desde o corpo, desde uhum. a mente também, desde os, as emoções, as sensações. Não sei, que disso. É uhum. uhum. E também eu, eu acho que tem muita relação com como as pessoas se relacionam com o espaço, por exemplo, Sim. não? É, quando pensamos que uma pessoa que é grande ou uma pessoa que é pequena, ou uma pessoa que tem alguma dificuldade para caminhar, por exemplo, não pode fazer isso temos que perguntar se é verdadeiramente que ela não pode fazer isso ou é que tem muitos uh, obstáculos, mu muitas barreiras para fazer isso. Então, a pergunta aqui é sobre um, quem tem autonomia. É porque tem um corpo que facilita fazer algo ou quem tem autonomia é porque tem ajuda para fazer algo, né? uhum, para poder... Uhum mover-se, para poder escrever, e, e eu acho que um museu, por exemplo, oferece a possibilidade de reflexionar sobre isso, porque muitos museus não estão feitos para meninos, ou para as crianças. Não? Sim, sim. Muitos museus não oferecem uma, uma linguagem sen, é, sencilla, simples, sim, uh -huh. para que as Assistível. crianças acessem <risos> Uhum. para que as crianças possam olhar as exibições, não? Sim. Então, eles não têm autonomia nesse momento, e não é porque eles não podem, não. Uhum. É porque eles não têm a ajuda e, e a rede de apoio, não? Sim. Então, eu, eu acho que outro, outro conceito que vem junto ao conceito de autonomia é o conceito de solidariedade, conceito de apoio, de rede, sim, sim. Não, social, humana. Isso é que muito isso importante. Você precisa todos os dias do tempo qualquer pessoa. Uhum. Não, não tem que ver uhum. com se você pode fazer alguma coisa ou não. Não tem uhum. que ver com que se você é uma coisa ou é outra, faz uma uhum. coisa ou faz outra. Eu acho que tem que ver com uhum. qualquer pode precisar uhum. ajuda dos outros. Da uhum. gente em geral. Né? Mas eu gostaria muito de perguntar a Josi o que ela gostaria, tem para dizer sobre isso. Né? Josi, fale sobre a curadoria, sobre <risos> estes conceitos que a Beatriz está falando agora. O que você acha também? Como foi o trabalho para você nesta exposição? Então, é, esse projeto curatorial é, é isso: é isso colocado nesse, nesse campo colaborativo, nesse campo experimental, uh, usando os métodos da arqueologia, de, os métodos investigativos da, da arqueologia, para justamente oferecer isso, essa troca, para verificar uh, como se compõe o corpo nessa exposição, não só o corpo da exposição em si, mas como pensar essa composição do corpo de quem acessa a exposição, de quem faz a exposição, de cria junto com o projeto curatorial tanto as obras, os artistas e o público que está é, dentro do de espaço dispositivo e são questões que movem esse esse projeto curatorial acerca da autonomia e pensando nesses pequenos traços, esses pequenos traços, as questões que se colocam são qual é o princípio que compõe os rastros da autonomia? É, o que se desvela desses achados acerca da autonomia? E por que compomos, ou pretendemos, ou queremos, ou é, tendemos a compor outras narrativas, outras utopias possíveis para a autonomia? São essas questões que cercaram cercam o nosso projeto curatorial na composição, na tentativa, na intenção, da composição desse corpo, que se forma agora em contato com essas obras e com esse projeto no espaço do Laboratório Arte Alameda. Então, Beatriz, eu acho que você tem, você tem muita experiência né? nesses temas. Você conhece muito... da Aqui no México se utiliza a palavra discapacidade, Acho que em Brasil não é tanto assim, mas é um conceito, uma palavra. Nós podemos falar disso, ou diferença, ou não sei. Então você que conhece estes temas, desde o teórico, desde o filosófico, como foi sua mirada nesta exposição em uhum. particular? Uhum. O que você acha que as pessoas que vêm aqui, Vão encontrar, uh -huh. vão pensar uh -huh. igual que nós agora aqui ou vão pensar diferente, válido, uh -huh. pode uh -huh. ser. Uh -huh. um, Para mim é impossível separar a, a palavra autonomia da palavra é, deficiência, como você disse, ah, discapacidade sim. no espanhol, não? Sim, sim, sim. E eu eu digo isto porque, trabalhando no campo dos estudos da discapacidade, é importante falar o, que, o quanto as pessoas têm de espaço para poder expressar, para poder é, dizer as ideias que elas têm, respeito a algo, não? e um dos conceitos que é muito valorado neste campo é a autonomia, mas eu acho... Porque Não é somente esse conceito importante quando falamos de discapacidade, mas também quando falamos de mulheres não gênero, gênero quando falamos meninos, de meninos, doenças uh -huh, eh, migrantes sim, então sim, sim. eu acho que é um conceito que todas todas as pessoas devem reflexionar sobre isso, não em que medida? Um, dependemos também de outros e isso não, não significa que não temos uh, autonomia. Uhum, então uhum. É, é, é difícil pensar uma pessoa um, morando sozinha, ah. sem ajuda de ninguém, não? Sim, você sim. precisa das pessoas, você precisa tenha uh, descapacidade de, ou não, você precisa dos outros. Sim, então, o conceito de autonomia também tem que ser revisado, não? sempre, sempre. E, e, e eu acho que o campo dos estudos da discapacidade aporta muito, não, contribuem muito para repensar o conceito de autonomia, mas não é o único campo que... É, precisa pensar sobre este conceito, ¿no? también el género... Sí, ¿no? Situación política, Exacto. Yo cuando visite a salas, son dos salas, dos salas, con peças, y por el título Arqueología de Autonomía, pensé, voy a andar suzinha en sala, né? eu vou, eh, pensei que podia fazer alguma coisa interativa, mas a peça comigo só. E então eu veio que não, não é assim. Eu, eu quero falar com alguém mais. Por isso que você encontrou você. Então disse, ah, Beatriz, que bom para falar, porque acho que a reflexão é, leva para muitos pontos, Sim. né? Então uhum. é, encontrar outros pontos de vista, uhum. outras eh, pessoas para falar, que acham do conceito, que que é autonomia para eles eh, importante, não, eh, não sei, acho que é muito importante poder encontrar outros, como você diz, estas eh, redes de colaboração, uhum. estas ajudas, não tem que ver só com que você tem alguma eh, discapacidade, ou alguma situação da vida, ou alguma situação com a raça, com os, o sexo, com o gênero. Tem que ver com que você é um ser social, né? uhum. Que a gente é ser uhum. social, todos somos seres uhum. sociais, então precisamos dos outros. Uhum. Precisamos sempre fazer conversas, intercambiar eh, pontos, uhum. Uhum. refletir sobre conceitos, teoricamente, filosoficamente ou cotidianamente, não sei, vamos perguntar para a Jossi que acha ela sobre isso. É isso mesmo, Maru Bia, é... É essa proposta da nossa curadoria, tensionar mesmo esse conceito, pensar nele dentro de uma rede colaborativa, tanto para montar o projeto, como eu já disse, como para envolver uh, artistas e público né, nessa tentativa de tocar mais, uh, pensar mais uh, sobre autonomia. E não só para achar o que é autonomia para um ou para outro, mas o, o entendimento que a gente chegou a partir dessa rede de colaboração que se formou uh, nesse projeto é pensar a autonomia. Como um movimento do desejo em direção a uma composição de um coletivo. É uma utopia possível que a gente está tentando colocar nesse espaço é, de experiência, no laboratório Arte Alameda. E também, mais uma vez, é reforçar que o método que nós estamos usando para isso é o arqueológico para tirar esse soterrado, de como está é, alguns entendimentos já colocados sobre ele, tirar dessa, desse soterramento e trazer essas pequenas ruínas não só para essa composição de agora, mas para tornar disponível para futuros pesquisadores é o, interessados em tratar ou pensar, de que maneira for, científica, filosófica, é, e o que, me, o que nos atrai mais nessa curadoria é poder trazer isso dentro do campo da criação. Que ele perpasse outras dimensões ou esferas da vida eh, pública, social, colaborativa, eh, coletiva, mas que traga aí e fique como um pequeno pedaço dessa, dessa abordagem que a gente fez sobre o tema e, e nesse trabalho de parceria tão importante com o museu, com o laboratório atelamento e com a parceria que se teceu é, com vocês aí, que nos ajudou fazendo essa, é, com vocês eu digo a equipe que se formou é, dentro do Laboratório Arte Alameda para promover essa exposição. A BIA, com sua base teórica, conceitual e também muito prática, para trazer esse elemento, essa pequena ruína, para ficar aí disponível e pensar de novo, vou repetir, porque acho que é bastante importante ressaltar esse mote da nossa curadoria, esse, esse norte para a nossa curadoria. A autonomia é pensada, então, como o um movimento do desejo em direção à composição com o coletivo. É uma tentativa de trazer novas narrativas, ou outras narrativas, melhor dizendo, outras narrativas possíveis. É uma utopia possível. Eu achei muito importante trabalho nessa exposição particular é, e é, prévio né? hum. é, as charlas com você, a leituras da discapacidade crítica, né? Da é, não sei, em, em, conversa sobre estos temas, é, sobre como ia fazer tudo, então. Eu acho muito importante que isso tem que saber uhum. quem vem aqui, né? quem, quem conhece uhum. a exposição, o que, o que acontece antes, uhum. o que acontece primeiro uhum. de tudo isso. Você uhum. que acha? Uhum. Uhum. Para mim, uma coisa relevante do, do processo é que foi precisamente um, um processo não que não Sim. somente foram as artistas, as artistas pensando um, sobre a exibição, mas eles convocaram, invitaram, convidaram outras pessoas sim, para sim. falar sobre isso, para dialogar sobre os conceitos, para perguntar. E eu acho isso uma, um elemento essencial quando trabalhamos, por exemplo, Sobre um conceito de autonomia, porque ajuda as pessoas a desconstruir a ideia da autonomia tão é, complexa, não? Sim. Que, sim. E, e eu acho que isso, isso foi importante, porque é, tivemos tempo de, de fazer muitas coisas é, para refletir sobre o conceito, não? É, lendo artigos uh, falando também uh, depois de, uh, de três ou quatro sessões que tivemos não né? como sim, aulas sim, muito é, tivemos muito tempo para para uh, é, fazer coisas em, em conjunto sim, sim, sim e sim. para poder um, um, acordar sim. Mas eu a uma nova proposta, né? Uma proposta nova. Foi como se, se não sei se se diz, desfazer, <risos> desfazer algo, desfazer e depois volver uhum. a construir uhum. uma proposta nova, como você diz, uhum. mas com mais perguntas, quizá, uhum. que ao princípio, né? Acho que a gente chegou, ah, se autonomia é isto, é outro. Uhum. Eu acho que assim, e com é, conceitos e com é, informação, mas com as conversas, com as leituras, é, a gente dizia, não, eu acho que é outra coisa, tem uhum. que ver outros elementos, então acho que na exposição tem esses elementos é, uhum. mostrados, né? Este, não tem textos, por exemplo, não tem vinilhas, como uhum. se acostumaram muito nos museus tradicionais, nas exposições. Você chega, a gente chega, veio o texto, uhum. muito longo, e este, você tem, não quer ler. Uhum. E aqui é diferente, você entra, uhum. encontra uma balança, por exemplo, para as crianças, para os meninos, e você pode... É, chegar, pensar aí, refletir sobre, ah, pode isto ser autonomia também? Eu estou aqui na Balança, eu sou eu sozinha uhum. ou com alguns amigos ou não sei. Uhum. É, e, e outros elementos das peças da exposição mesma acho que ajudam uhum. para uhum. você refletir sobre tudo isto, uhum. é, para gente que vem à exposição encontrar propostas diferentes, uhum. pode ser, e praticar com, com, uhum. com, a, com a gente, com, com seus amigos, com sua família, que uhum. opinam, que, que pensam, que acham, não sei, é uhum. muito uhum. importante isso. E acho que para o museu esse trabalho é um reto uhum. e é um trabalho utópico, uhum. <risos> acho. Uhum. Você que acha. Sim, uhum. mas também é, para um museu poder é, trazer estes conceitos como autonomia é, através do arte, eu acho que precisa uma metodologia mais é, criativa, não? Sim. E isso precisamos justamente para que as pessoas possam olhar é, de uma maneira distinta os trabalhos dos artistas. Então, também pensando nisso, eu acho que a metodologia que o laboratório é, incorporou foi muito legal porque permitiu Costoso. que as, ah, porque as pessoas uh, de distintas disciplinas falavam sobre o que entendiam sobre autonomia e agora que as pessoas de fora vão observar, vão um, visitar a, a exibição, eles também vão sair com uma ideia diferente, eu acho, Sim. de autonomia. Uhum. Então a metodologia é, é importante para os museus mudar, não? para Sim. trazer uma nova ideia sobre estes conceitos que eh, as pessoas uh, utilizam todo o tempo, na vida diária. Sim. Mas o que eh, entendemos como autonomia é diferente quando paramos um momento e pensamos sobre isso. Sim, tá. e eu acho que a gente, as pessoas que vêm visitar aqui, tem que deixar alguma coisa de feedback, de uhum. retroalimentação. Dizendo se gostaram, se não, se... De... Não sei. Bia, uhum. muito bem. Muito Vamos bem.